E aí, pessoal, hoje eu vou falar desse lançamento de 2021, que é a Eileen Mente Assassina, ou American Boogie Woman, que não tem nada a ver com a tradução. E então aqui a gente tá falando da Eileen Ali, né, aquela serial killer lá dos Estados Unidos, que foi presa ali por, pelos anos 90, se eu não me engano. E a gente sabe que ela não é uma narradora fiel, vamos dizer assim. Então, durante os depoimentos, ela deu vários depoimentos que um ia contra o outro e a gente não sabe bem o que, que é real. Aqui a gente tem uma história que, pelo que virou filme, né, a gente pode pensar que acha que, é, que essa história até é real, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa história, então me choquei um pouco, achei que não existia, <risos> que é a história de quando ela era jovem. E aqui, ó, em 76, 76 uma bela jovem chega à Flórida em busca de uma nova vida para escapar do seu passado. Pouco depois, ela conhece o rico presidente de um clube de iate e cede aos seus impulsos assassinos. Não é bem assim, vamos dizer. Um, é um filme que a gente vê que tem uma atuação péssima dos atores. O único que atua bem é o, é o Tobin Bell, que é aquele malvadão lá do Jogos Mortais. É o único ator, vamos dizer, renomado que tem ali. Uh, tem a Peyton Roy, que faz Eileen, que ela é bem iniciante, né? Ela faz alguns papéis lá na Disney. A Lydia Hurst também, não conheço ela. Enfim, é um filme interessante que mostra esse lado que eu não sabia da Eileen. Ali como que ela conseguiu conquistar aquele velho rico, vamos dizer, o velho da lancha. E aí o que, que ela fazia, mas tem muitas coisas que, que eu acho assim, que eles super dramatizaram e que não são reais, então quem conhece a história tem que cuidar um pouquinho, porque não é tudo que está contando ali que é verdade. Mas a gente também não sabe o que é verdade, já que ela não era uma narradora fiel, então voltamos aí saca zero.